Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijou aqui na área. Cara, se você não é inscrito, se inscreve agora, agora mesmo, que você vai entender o poder que isso vai ter pra você daqui pra frente. Então continua aqui no vídeo. Você sabe operar no mercado de máximas? Você sabe o que é isso? Eu vou te explicar o que é o mercado de máximas. Se você perguntar pra, cara, de 10 pessoas que trabalham no futebol virtual, 9 vão falar que máximas provavelmente é um dos métodos mais eficientes que tem de você atuar. Só que qual que é o problema de operar no mercado de máximas? Aqui é ele é muito trabalhoso de você ficar analisando. Né? O mercado de máximas é isso daqui. Ó. É você estar tá na frente de um site de análise e enxergar que, nesse caso, está para o mercado de over 2,5, você enxergar que não bate over 2,5 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se já faz 8 jogos e não bate over 2,5, a chance de bater é alta. E se você tivesse um robô que te avisasse, opa, pequeno spoiler ali, se você tivesse um robô que te avisasse quando isso está próximo de acontecer, não seria muito melhor? Então é isso que esse robô faz. Só que esse robô aqui ele monitora todos os mercados. Então aqui a euro que eu falei para vocês, tá vendo? Foi o print que eu acabei. o print não, a imagem que eu acabei de mostrar. Ele mandou o sinal às 2 h 32 falando que já faziam nove jogos que não saíam o over 2,5, tá? Isso aqui é importante vocês entenderem, eu vou tentar explicar de uma maneira bem, bem tranquila, tá? Quando você pega esse sinal aqui, a histórica. Histórica significa o quê? Que na história da, over, da Euro, o máximo de jogos que ele ficou sem bater o over 2,5 foi 25. Você tem que ter essa informação para você analisar a sua entrada. Mas nas últimas 24 horas, foram 9 vezes o máximo que ele bateu, o, o, o, o, segurou o over 2,5. Então, o sinal, ele vem com o nome de Under 2,5. Mas a gente tem que fazer o contrário do que o sinal manda. O sinal, ele manda o que está acontecendo. Então, ele manda, né? Ó, já faz sete jogos que está com Under 2,5. Ele vem com essa informação. Aí, essa informação você processa para entrar no Over 2,5. Fechou? Aqui, a mesma coisa. É, o Over 2,5 já bateu três vezes seguidas. O máximo foram cinco. E a na história da Sula, foram 13. Então, aqui você vai entrar no o contrário, você vai entrar no Under 2,5, que também é uma loja boa. E lembra que eu falei para vocês de você se inscrever no canal? Por que, que isso é importante? Esse robô aqui, eu vou vender ele por um acesso anual. Então, você vai pagar uma vez por ano. Se você não for inscrito no canal, você vai pagar só 50 reais. Eu nem sei quanto que dá, isso está muito pouco no ano. Você vai ter acesso a esse robô, que vai trabalhar o ano inteiro para você. Fechou? 50 reais. Agora, feijou, eu sou inscrito no canal, me inscrevi. Você vai ganhar um desconto, vai pagar apenas 35 para também ficar um período de um ano. O que, que eu preciso só? Que você me mande o print, que você está inscrito, e eu consigo ver também o número dos inscritos aqui no meu canal. E eu vou mandar meu pix e todas as informações. E agora vem o bônus que eu deixei aqui nos comentários, o bônus do, desse robô. Essas são um, é, um tipo de análise, um robô de máximas. Mas você vai ter um bônus, que é esse daqui. Que o robô também vai soltar entradas para o mercado de over 2,5, tá? Então, na Premiere, nas últimas 24 horas, ele soltou 23 análises e acertou as 23. E aí, vem todas as informações aqui, Premiere, jogo, 39 e tal, mercado de over 2,5. O que, que tem que ficar muito claro? O que, que você vai pagar é o, é o robô de máximas. O de over, ele pode sair do grupo, tá? Porque eu estou testando ele, ele pode sair. Mas a tendência é que o over fique também no grupo e que eu acrescente mais coisas que eu estou desenvolvendo e tudo pelo plano anual. O que é importante? São só 100 vagas, tá? É, então, só no meu WhatsApp, eu tenho hoje, acho que, 130 pessoas que já me chamaram, que acompanham meus status, e eu vou divulgar isso para elas. Então, antes do vídeo se tornar público, essas pessoas já vão ver também. Então, se bater 100, 100 pessoas aqui no grupo, já era, acabou as inscrições, que aí eu vou rodar com essas 100 pessoas, quero aperfeiçoar, quero testar. E aí, se eu for abrir novas vagas ou não, aí só acompanha aqui pelo YouTube ou pelo WhatsApp. De qualquer maneira, me chama no WhatsApp, porque eu sempre aviso quem está no WhatsApp primeiro, tá bom? Então é isso, o robô de máximas é isso. Então você vai pagar R$50,00, é, né, ou um pouco menos, se você for inscrito, para ter dois robôs trabalhando por você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lembrando que o que você está pagando mesmo é o robô de máximas, esse robô do, ah, que acabou de mandar um sinal aqui, inclusive, esse robô do Over2,5, ele é uma cortesia, fechou? Mas eu quero manter essa cortesia. Eu quero acrescentar mais coisas para vocês. Valeu pela moral. Aquele abraço.